Ei, Colosso aqui com mais um vídeo de gameplay de Diablo 2 Ressurrect. Hoje nós vamos fazer, pessoal, mais uma missão, a penúltima missão aqui fer Ferramentas do Ofício. A gente tem que ir até no ferreiro, no quartel do monastério, para pegar o martelinho lá da charce, ok? Vamos procurar o monastério agora. Vamos lá, gente. Lembrando, pessoal, para quem está assistindo esse vídeo depois do dia 23 de setembro que eu no dia 23 estou fazendo live então esse vídeo está sendo gravado em live então vou conversar com o pessoal do chat aqui não estranho não estou dois falando sozinho ok a game foi gravada aqui diretamente do playstation 5 pessoal Pera aí gente, estou concentrando aqui, porque já consegui morrer uma vez. Eu não quero vacilar de novo. Porra cara, cabelo na base, não é possível. Pera aí gente. Vou identificar isso aqui, porque já serve para eu usar. Vamos lá gente, vamos procurar esse monastério. Cara eu não faço nem ideia de que horas são cara. Ah de graça até a injeção na testa né gente, ó eu vender logo as coisas aqui e já conserto o equipamento também. Ah não tem nada para acertar, não? Vende, vende, vende tô vendo algumas coisas aqui também Cara, as missões Na verdade é o seguinte, São Paulo O é... que, que você pode fazer, cara? As missões, quando você terminar Uma Você vem no, no, no acampamento Normalmente alguém vai estar com aquele ba ba Balãozinho na cabeça Querendo conversar E aí normalmente eles vão te dar uma missão nova Tá, cara? Mas, assim, é, é, é meio que sequencial as missões no Diablo. Cada terreno novo que você vai encontrando, ele vai te dando missão nova, tá? Por exemplo, aqui, ó, é, eu tô nessa missão aqui de achar essa, essa, essa penúltima missão. Ou é nesse terreno aqui, deixa eu ver, ó, ele, normalmente ele fala, apertei ali, ó, é, procura... Uh, uh, uh, Quartel do monastério Aqui não vai realmente não tá falando Mas normalmente ele fala Aonde que está nesse, nesse caso aqui Vai ser nesse charco tenebroso mesmo Porque eu lembro que esse claustro externo Já é dentro do monastério Mas isso é, eu sei Porque eu joguei muito esse jogo Tá Mas cara, não tem Muito o que fazer A não ser muita exploração o monastério em si, cara, ele fica. ele fica no cantinho, tá? Ele fica na borda da... do cenário. Ele não fica no meio. Cara, eu tô achando muito muita pedra. É... Agora deixa eu ver aqui o que, que eu coloco, cara. Acho que eu vou pôr na forma de urso. Experimentar. Eu acho que eu tirei a invocação. Era gente. É o triângulo. Vou testar o ursão aqui. É. Cadê esse monastério, cara? Deixa eu ver aqui. Estou vendo ali no mapa aqui no mapa eu ainda não aprendi no mapa como que eu desloco o mapa ah tá aqui gente o monastério tá pra cá porque tem alguns mapas cara que eles são duas extensões tá vendo eu passo a ponte mas mesmo assim não mudo o mapa eu tô ainda no charco ai ah, planalto de taman tá sei lá é aqui. É aqui que tá ele. Ele fica no, no, nos cantinhos. O monastério fica nos cantinhos. Com certeza. Agora qual que, normal, normalmente, cara, sendo bem sincero, é no canto superior. Na parte de cima do mapa. Olha de gelo, cara. Putz, fudeu. Falta magia, falta magia, senão não vai morrer Caramba, gente Tem isso aqui agora, hein Caramba Aí, ó Tá vendo? É na parte de cima mesmo, tá vendo, João Paulo? Portão do monastério Aí você vai enchar uma entradinha aqui. Nossa, tem novo esse bicho que gela. Ah não, aqui ele tava só... Espera, cara, tá dando muito dano nesse negócio aqui. Ah, tá cheio Aí pra gente achar Que o cara Tem que entrar aqui pra dentro do monastério Aqui tem uma hora que você acha um lugar Ele fica... Eu esqueci o nome do lugar, cara Depois eu olho ali na, na missão então, Tchatura Tá Vai cara ah, tá com inimigo demais velho eu não sei se eu que tô estranhando se é isso mesmo olha o bichinho vem no pau e ficar esperto cara, porque o cara do monastério lá, o ferreiro, ele, é, ele é bravo Ele bate rapidão, cara Cara Ô Leandro, eu já ia falar que você tinha sumido porque você foi jogar, cara mas eu esqueci que tem que baixar primeiro é, é impressionante, gente O tanto que sobe de nível mais lento Sem ser online, cara Quando você joga online, meu irmão Deixa eu ver aqui se... subir mais uns níveis? <risos> Daqui a pouco tá aí, já jogando com viciado deixa, deixa eu arredondar aqui É nível 11, cara, tô fraco ainda Olha, Abra a porta aí, ué Aqui tem tá um portal Vem aqui nesse meio Mata dessa luva pesada não vou com isso não vou eu não vou trocar de luva agora não vou ficar com a minha luva única pronto deixa eu ver aqui uma coisa ops é aqui na missão no quartel, isso. Aí é aqui gente, ele não vai estar tá exatamente aqui não, a gente tem que achar ele calma, era para eu ter achado o portal ali já tá, não sei porque que eu não achei Perto, cara não assim lá não. é cara é pequeno daqui a pouco começa o vício não sem contar que amanhã eu tenho que trabalhar cara eu tô aqui igual um doente mental amanhã eu tô todo fodido. vai pra prisão Não posso descer aqui ainda não Prisão aí já é lá na Descendo pra Andariel Que é a chefe do primeiro ato, tá gente É, não vamos descer ainda não a Dariel As coisas são mais tensas o Foda é que esse personagem que Eu nunca vou poder jogar online, cara feito se você fizer o personagem posso... Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer, nossa senhora, vou morrer, velho o oh, Pai do céu, cara oh, Cortei prego agora, meu filho Não era pra ter teletransportado Mas tudo São bem Carai, velho <risos> Cortei prego aqui agora, gente nossa senhora, cara! Que bom Vamos lá. você! Vamos consertar as paradas! Deixa eu ver esse aqui. 3x6, a, a minha. esse aqui é 6 a 10. Dá 2 dois, dois de dano a mais. vou pegar esse aqui. Também eu tô com um escudo ordinário, cara. Tô com um escudinho ordinário. Ó, saca só, gente. Pera aí, deixa eu sair daqui, porque senão não dá certo, não. Não era para fazer isso. Era para ele encher sozinho. Enfim, enche tudo. Aqui, ó, quando você segura aqui o botão, ele, ele deveria encher tudo automaticamente. É, vamos vender aqui, gente. Um pouquinho de poção, tem coisa demais Que é uma dessas menorzinhas Só ocupa espaço e esse botão de organizar os itens, cara Eles tem que colocar isso no PC, eu não sei se no PC tem, mas eu acho que não tem Guardar umas poções aqui e essa essas aqui de rejuvenejo eu vou deixar para o Vamos só comprar um. Deixa eu ver se eu dou sorte agora. dia. Nada. Achei. Tá aqui, ó. Isso aqui, gente. Porque isso aqui... Eu vou poder botar uma carreira a mais de itens. Tá vendo? Cara, por que, que ele não tá enchendo o cinto? Hein? Isso, viu? Como é que encheu rapidinho, gente? Vamos lá, peraí que estou me organizando a cadeira aqui Eu tinha que era comprar agora um, um escudo melhor Deixa eu ver se aparece um escudo aqui, gente Ah, vamos comprar esse aqui Aproveitar que eu estou rico Tá bom, é menos pior que o meu Vambora É no quartel isso. Bora lá. Tá esperto que esse maldito desse cara bicho, ele é muito forte. Eu tenho medo desse bicho, cara. A voz dele, ó. Caralho, viado. Tensão total. Atenção total. Ah lá, ele ali. Acho que ele fica no meio dessa bagunça aqui. Vai lá, lobo. Entra lá, meu filho. na porrada. Você é pago pra quê? Sai, sai, sai, sai. Ui. Vamos colocar naquela outra... Ui, papai do céu. É de água. Mata, mata, mata. Põe a linha. Ó, Puta merda, dá dano demais. Vamos, lobaiada. Mata aí. Isso. Caramba. Pera aí, gente, deixa eu ver o que, que tem aqui Bota pesada, deixa eu ver essas botas pesadas Ah, ó, beleza, as coisas começam a melhorar Aí, até jogar essa bosta aqui fora Isso Não serve é pra nada Mana, mana Ele não tá aqui não, acho que ele tá aqui, ó ai ah, que susto, cara Opa Pera aí Aqui, gente, é isso aqui que eu tô falando com vocês Isso aqui, ó Isso aqui Pera aí, deixa eu pôr aqui Habilidades Aqui, ó Designar E R2, é uma bolota, sai dando dano, ó. Boa, ele fica pegando fogo, galera com 11 de hora, tá ali E ela vai aí gente, ó Dão sorte mais, não sei o que aconteceu Nossa cara, esse exército, aqui ó Susto, cara. Não, o exército aí vai ficar top, hein? Vai ficar bruto. Susto, cara. É aqui, é aqui. Ai, meu! Olha, ajudou demais é, é, é essa magia agora, cara Tá ajudando bastante Cadê esse cara, bicho? Vamos, lobaiada zó. Bom, eu já, eu já tinha subido pro nível 12, cara. Deve ter algum, deveria ter algum benefício melhor, né? Esqueci de olhar isso, coloquei nessa bola aqui. Cadê esse desgramado desse cara, bicho? É aqui, velho. Olha lá ele. Nossa, velho. Ali, grandão ali, ó. Uh, rapaz! morreu, morreu. Nossa senhora. Graças a Deus. Estou sobrecarregado. Nossa senhora. Matamos, gente, matamos. Os garamatas comendo capim pela raiz agora. Lá no arquivo do inferno Agora tem que pegar esse. Aqui, ó. Estou sobrecarregado. É, tem, tem que deixar espaço, né, velho? Beleza Agora Seguinte Vamos voltar lá logo Negócio seguinte, gente Depois que você termina Essa Boa, missão aqui Você pode imbuir Um item A sua escolha Você não precisa Tá vendo, ó, Imbuir Você não precisa fazer isso Agora Nem no primeiro ato Se você não quisesse Pode guardar Cara, aí gente ó eu posso imbuir se eu não fizer essa missão eu passo do primeiro ato do mesmo jeito tá valeu cara obrigado um abraço dpr um prazer de novo meu velho qualquer dia desse a gente joga vamos ver se mais a gente joga um falloutzinho gente pra quem está assistindo o vídeo tá ferramentas do ofício acabamos de derrotar de, de finalizar a missão e por hoje a gente encerra com o vídeo de hoje é, não deixem de acompanhar o canal para ver a próxima gameplay que vai ser matando a Andariel, tá? Então não se esqueçam de seguir, deixar aquele like e compartilhar com a galera, beleza? Um abraço a todos, muito obrigado, tchau. Oi, gente.